que eles estão casando com o personagem Ah, eu Assim, eu não acho. Eu não Inclusive, o Ah, eles ficam... pessoas se chamam. pessoas Eles estão casando com. com. com. com. com. um... né? com. com. com. com. com. com. E um o negócio lá que eu vi lá foi interessante, porque eu não sabia disso. Lá no Japão, demonstrações que vão é fazer afeto são coisas determinantes. Eles, eles, não, eles não gostam, eles não gostam muito de demonstrações que vão é fazer afeto. São coisas que ah, saem é, montadas, montadas. Ah, é, é, é, é, é, é lindelhinho, é é é tudo mais é assim, que ele um bom. Tem, tem uma coisa muito bom, vai, ser, cara. vai, ser vai, Eu acho. A é que, são dois são que E acho que isso pode gerar ambiente, muito, muito, muito a de gerar so seeing, sabe? É bom, não sei, fica, fica à vontade. O microfone é bom para poder fazer a melhor captação aqui. Te convidei para uma página. É, isso entra nessa página aí que eu vou começar né tá. então vamos transferir aí esse posicionar aí Começando aqui, transmissão ao vivo. Começou, deixa eu entrar aqui no, nos slides. Tá valendo. Quebrei é só uma confirmação aqui dela aqui, tá? tá funcionando aí. Boa noite. Boa noite. Todo é, tá aqui, muito obrigado. Me chamo Rodrigo Guarantes. E eu aceitei o desafio de vir conversar aqui com vocês mais ou menos uma hora sobre administração lúdica. Então eu sou o fundador desse projeto que chama Instituto da Jogada, Instituto de Administração Lúdica. E... e vamos direto ao assunto. Bom, lúdus, do latim, significa jogo. Né? Isso acho que a maioria de nós sabe. Agora, e Latim? O que, que significa? Bom, Latim era uma região na Itália chamada Latium, essa zona meio verde, amarelada ali, de onde veio e foi fundada né, a República Romana, o Império Romano, a cidade de Roma. que foi uma experiência, né civilização, é, que teve muita influência na nossa história até hoje. E o é, um principal motivo que eu digo isso é por causa da, das arquiteturas que os romanos é, distribuíram pelo mundo. Então, é, essas arquiteturas que eles distribuíram não só na Itália, eles distribuíram por todo o Mediterrâneo, elas são essa arquitetura do anfiteatro, que é originalmente uma criação dos gregos. Os gregos inventaram, basicamente, esse ambiente que é que a gente está, esse auditório, quando eles começaram a fazer esse tipo de degrau na, na, na base das colinas, onde tinha um vale. Né? A Grécia é um, é um país com muita montanha, e, e aí, desse, dessa experiência, é, de arquitetura, eles conseguiram começar a desenvolver muitas artes que ainda são muito influentes na nossa vida hoje, tipo o teatro, a filosofia, a dialética e é, o, o, a política. Os romanos aumentaram é, o alcance dessa experiência com os anfiteatros, né, os estádios. E espalharam essas arquiteturas por todo esse espaço que eles é, fre frequentaram, né, visitaram. E, por exemplo, aqueles dois estádios da esquerda, eles são é, na Tunísia. E aquele em cima, na direita, é na Líbia. E esse embaixo aqui é na Croácia. Então, veja que eles não se concentraram, não mantiveram isso só no núcleo do... do da, do experimento do Império Romano. Eles literalmente difundiram isso por todo o Império, porque, basicamente, o modelo de negócio do Império Romano dependia muito da existência dessas arquiteturas. Dentro de um estádio, o Império Romano, o um imperador, o um governador, ele podia promover, promover grandes eventos e que eram, basicamente, uma versão antiga do, dos cassinos de hoje. Né? Dentro dos, desses estádios, onde aconteciam essas competições esportivas, eles é, movimentavam um grande negócio de apostas, e essas apostas eram é, basicamente o que, o, o, um dos modelos de negócio que sustentavam todo esse, esse perímetro do Império, todo o alcance. Né? O Império Romano chegou a ter 50 milhões de habitantes. Isso há dois mil anos atrás. E a cidade de Roma foi a primeira cidade do mundo a alcançar um milhão de habitantes. Então, chegou a, a uma proporção próxima de, da, da nossa era, né? Só que depois, é, depois de um bom tempo, é, mantendo esse modelo, o Império Romano começou a enfraquecer, principalmente por causa do modelo militar de, de domínio, né? que ele não era sustentável, afinal, uma vez que você domina todos os seus povos vizinhos, você não tem mais quem dominar, e você não consegue manter essa máquina militar que não cria, né? basicamente destrói mais do que cria. Então, o Império Romano, economicamente, ele faliu e aí ele foi lentamente, passou por um período de uns 300, 400 anos, Há muitas disputas inclusive. Os ostrogodos, os visigodos, e cada um deles tentou dominar aquela região. E Depois Roma é, passou a, voltou a liderar essa região europeia, mas pela, pela hegemonia cultural que Roma manteve, do que hegemonia militar. Porque aí começa, a partir do ano 900, o, o que a gente chama de império, Sacro, sacro Império Romano-Germano que era basicamente uma associação entre a Itália e a Áustria, que ficou com esse lado militar do, do domínio, é, e Roma ficou com o lado cultural, ficou com a, a, o poder da igreja né, e também da língua, do latim. É, toda a literatura, toda a cultura, todas as bibliotecas, tudo que se preservou de informação sobre a antiguidade. Foi graças a, a esse período porque tinha uma, uma, uma profissão, né, que eram os bonsculpistas, que copiavam o, o conteúdo, né, porque não existia imprensa ainda. Então, durante esse período todo, o Roma é, manteve essa, essa importância e espalhou pelo mundo outra arquitetura, que era a arquitetura das, das igrejas, das catedrais que, até hoje, a gente pode dizer que ainda é um grande negócio, né? E dentro desse processo de hegemonia cultural, né? homem espalhou também muita arquitetura e muita arte feita com, com um método basicamente primitivo né, do artesanato e, e da, da arte sacra, que né, conseguiu, é, ao longo desse período, movimentar a economia de uma maneira mais precária, mas é, que durou durante quase mil anos, né? Até que, mais ou menos em 1800, da periferia desse Império, surge um outro momento, começa um outro momento, da, uma região chamada Anglia Oriental, que é aqui, Partezinha amarela da Grã-Bretanha começa a acontecer a Revolução Industrial, principalmente pelo efeito do, do, do desenvolvimento teórico, né, metodológico, do pensamento desse cara, Isaac Newton, que escreveu esse livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural e com as teorias que ele deixou. Os ingleses foram capazes de desempenhar né, essa, essa grande revolução tecnológica que é, urbanizou o mundo e que nos trouxe até onde a gente está hoje, porque através desse, dessa tecnologia, dessas teorias, eles foram capazes de desenvolver os teares e a máquina a vapor, né? ou steam machines. É, Graças ao trabalho de um outro é, anglófono, né, na verdade ele era americano, o Taylor e o Henry Ford, esse, essa revolução ainda foi mais aperfeiçoada. Ela passou por uma segunda onda, que foi a revolução da linha de montagem. E dessa, é, dessa revolução, também é, inspirada no, no livro do, do Taylor, Princípios da, da Administração Científica, é, toda a economia americana é, conseguiu dar um salto adiante em relação ao resto do mundo em termos de produtividade e também passou por uma, começou a entrar na terceira onda da revolução é, industrial com, com o grande advento né, da, da eletricidade, pesquisa do, do Thomas Edison e também é, a, a descoberta do elétrico pelo inglês Joseph Thomson. E graças àquele momento histórico que existia na Primeira e a Segunda Guerra, começou a acontecer é, uma outra descoberta, outra revolução tecnológica também, que foi a descoberta da física subatômica. Então, nessa época, os grandes teóricos que influenciaram o é, surpreenderam o mundo foram por exemplo, Albert Einstein, e que, que foram colaboradores do, do desenvolvimento né, da bomba atômica, e o Heisenberg, que foi aquele autor do princípio da incerteza, né, curioso que eles eram, é, digamos, oponentes, cientificamente, porque o Einstein trabalhou num, num projeto chamado Projeto Manhattan que aquela coisa em cima dele ali é o, o acelerador de partículas do Projeto Manhattan. E o Heisenberg trabalhou na bomba do Hitler. Então, tra também tra trabalhou desenvolvendo é, a ideia de uma, uma arma nuclear, né, que de fato aconteceu, virou é, uma, uma bomba que virou um, um novo momento histórico. Alguns anos depois a energia nuclear passou a ser explorada também com finalidades comerciais, pela primeira vez na Inglaterra. Essa usina que a gente está vendo ali. E graças a essas descobertas, a gente se aproxima mais de, um, de um paradigma tecnológico que a gente vive hoje, que é a da, a da era da informação. Graças a, justamente, a física subatômica, foi desenvolvido o microchip e o microprocessador. Então, essas duas, duas invenções resultaram do mundo que a gente tem hoje, em que o videogame, em que o computador, em que o celular, todas as tecnologias que a gente usa quase todo dia, são possíveis. E, do outro lado, do lado da teoria, da administração, uma grande mudança também é, passou a acontecer que foi a introdução de novas filosofias de, industriais de produção pelo Manifesto Ágil, e do qual foi derivado o, a metodologia Scrum, onde eu acho que é a primeira evidência que a gente vê da, da chegada da administração lúdica na Era Moderna, porque o Scrum ele é inspirado num, num, num uma jogada que acontece no, no rugby. Né? quando os jogadores se reúnem e confrontam entre si. Então essa essa nova administração surgiu um novo modelo de gestão, uma nova era de gestão, em que a gente passa a ver uma radical diferença entre a administração tradicional, né, da era da fábrica fordista Naquele caso, é uma fábrica de rádios, onde as mulheres ficavam lá produzindo os rádios, todos padronizados, iguaizinhas. E aqui, um ambiente bastante parecido com o que a gente está, que é a fábrica de software, onde o foco não é a padronização, a repetição frenética, mas sim a personalização do, do produto para o cliente, a inovação, a inovação contínua e a criatividade. Isso passa a ser a, a, a prioridade e a é, questão de sobrevivência para as empresas modernas. As empresas modernas não podiam mais manter esse, sim, esse, essa filosofia da repetição num mundo que cada vez mais via mudanças. Só para a gente ter uma dimensão do poder desse, da, da evolução desses princípios, filosóficos de administração sobre, sobre a, a realidade, sobre a produção, existe um, um caso muito interessante, que é o, o caso do Wikispeed, foi um carro desenvolvido num concurso, um concurso de carros com maior economia possível. Ele foi desenvolvido por um engenheiro de software que resolveu testar justamente o poder da administração ágil né, na na produção de, eh, industrial de automóveis, que é uma coisa que vem desde o de, Henry de, de Ford. Né? E o que eles conseguiram? Eles conseguiram, em três meses de desenvolvimento do projeto, um carro que já, já foi campeão do concurso e ainda evoluíram esse, esse projeto, e conseguiram um carro que faz 35 km por litro e tem nota máxima em, em crash tests, ou seja, resultado que a indústria automotiva talvez só, só alcance em 2050 com métodos industriais de, de desenvolvimento. Ou seja, isso mostra que a filosofia de engenharia de software hoje, se fosse aplicada até nas indústrias antigas, ela produzia, poderia produzir um salto, um salto é, muito substancial em praticamente qualquer mercado ou qualquer indústria. Aqui, ó. Mas, o que é software hoje mesmo, né? Se eles aplicam isso num carro, e tem um, um sucesso extraordinário, o que que... o que que a gente poderia aplicar disso? Bom... Música é software? Se for um MP3, né? Vídeo é software? Se for um MP4, um AVI, é, um livro, basicamente tudo hoje pode ser é, transformado só. Então, esses métodos de gestão podem ser aplicados a praticamente tudo que a gente faz hoje também. E essa mudança, ela é uma, uma mudança de tecnologia, por causa da tecnologia? Será? Ou será que é algo mais profundo? Algo que envolve uma mudança cultural, uma mudança linguística, de linguagem dentro do, do espaço de trabalho e uma mudança civilizatória. Bom, eu acredito que é isso. Eu acredito que a mudança que a gente está assistindo é uma mudança principalmente na, na transição desse artefato, que é o documento, que é um, um, um digamos, um. Artefato tecnológico que possibilitou a burocracia e a saída do, do, do, do, do, do sistema monarquista de política, de administração, possibilitou que a gente saísse desse modelo organizacional é, piramidal para um novo modelo inspirado principalmente nesse trabalho, o Business Model Generation, que introduziu a ferramenta do canvas, o quadro, como uma nova ferramenta de, de administração. E isso é um novo paradigma. Porque desse trabalho, vários outros canvas foram desenvolvidos para a resolução de vários outros tipos de problemas organizacionais com muito mais agilidade, com muito mais é, segurança, com muito mais colaboração, mas principalmente diversão. Que é isso que é, mais potencializa o nosso nosso trabalho mesmo. E isso significa uma mudança de paradigma, de interface, em termos de interface, da era do Biro, da burocracia, para a era dos tabuleiros, a era do board game. É isso que eu acredito que está acontecendo. Bom em relação à nossa relação com o tempo, também está acontecendo uma, uma nova grande mudança. Porque é, durante a Idade Média, a relação que o homem tinha com o tempo era muito diferente. Se você foi em alguma cidade do interior, alguns lugares que você é, ouve a, ao meio-dia a igreja tocar um sino, esse tipo de coisa, na Idade Média, era a igreja que tinha esse controle Sobre todas as cidades, todas as vilas, todos, enfim, todos os lugares do mundo, do mundo ocidental. Era ela que controlava o tempo, era ela que controlava a informação. E, é, e permeava né, a sociedade com a, a, a ideia de tempo que ela tinha, que era um tempo mais ligado à religião, à fé, à meditação, né? Uma, uma, uma maneira diferente de, de usar o tempo, de relacionar com o tempo, do que é a, a maneira que a gente tem hoje. Que é a maneira anglo-saxã de relação com o tempo, né? Essa maneira, tipo o Frederick tem o tempo é dinheiro. Só que essa relação com o tempo, essa forma de se relacionar com o tempo, também está mudando. E aí, um grande teórico que explica e, e aborda, tenta revelar a ideia disso, é um italiano chamado de Demasi, que introduziu o conceito de ósseo criativo. O que, que ele diz? Que é, o ósseo criativo, ele permite que você tenha ideias que valem dinheiro. Então, às vezes, não é o tempo produtivo que vai gerar mais resultado para você, é o tempo é reflexão, é o um tempo de relaxamento, é o um tempo de diversão, ou seja, divergir do que, você, do que é o seu foco, porque é nesse momento que você tem uma raça, uma sacada. Então, o demais explica é, vários pontos sobre isso, mas ele principalmente mostra que a nova noção de tempo que a gente vive hoje tem outras prioridades, ela prioriza a criação em vez de manutenção. É, prioriza, ela, ela gosta, ela valoriza a surpresa, ela não gosta da previsibilidade, né? Já a maneira anglo-saxônica ama a previsibilidade, odeia surpresas, surpresa, porque ela gosta de rotina, ela gosta de segurança. E, e outra, é, outro valor que ela prioriza é a singularidade e não a padronização, que está muito relacionado com o preço baixo, né? Então, são épocas diferentes e que é, usaram ou ajudaram a expressar qualidades e valores diferentes de povos diferentes. O povo latino sempre teve essa relação muito latente com, com relação ao tempo, com relação ao trabalho, com relação à criatividade. O povo latino sempre foi do, do artesanato. né? foi então, um povo bastante artístico, e o povo anglo-saxônico um povo bastante executivo, um povo bastante metódico. Né? Nós, brasileiros, somos latinos, né? português tem latino, e boa parte da nossa um, população tem raízes latinas, né? seja por Portugal, Itália. E essa comparação entre. Coisa e outra, entre uma ideia de, de tempo, de uma cultura e outra, seria, por exemplo, comparar na, na, no mercado da engenharia civil, da educação civil, o papel do engenheiro e o papel do arquiteto. Né? O engenheiro, ele pensa a construção pelo olhar da, da racionalidade, né? das, das ciências exatas, e o arquiteto pensa a construção pelo olhar humano, pelo olhar da emoção, né, da estética. O Domênico ele escreveu vários livros sobre esse assunto, uma obra muito profunda que ele apresenta o ócio criativo, a economia do ócio, a, a relação entre a emoção e a regra num livro que ele estuda a fundo vários grupos criativos que surgiram na Europa, por exemplo, como o Bauhaus, né, o movimento. E, e nesse último livro, o Futuro Chegou, ele dá um destaque muito importante ao Brasil. Por quê? Porque ele acredita que criatividade exige gestão de tempo e ela se luta com o ócio. As ideias precisam de tempo para introspecção. E ele vê na cultura brasileira justamente essa, esses costumes que favorecem a criatividade e que ele, ele afirma que vão, vão ser muito importantes no futuro quando a robótica e a automação é, é, extinguir milhões de empregos na economia, né? por exemplo, o carro autônomo, né? o carro automático, o carro, é, enfim, esse é. ele vai acabar com milhões de empregos. Quando houver um ônibus, qualquer coisa assim, acabaram milhões de empregos. E o que, que a gente vai fazer com todo esse, essa, esse contingente é, ocioso? Né? Bom, também explica que o ócio criativo é justamente aonde a gente vai encontrar o nosso caminho. Ele fala bastante do Brasil e acredita no Brasil, é, na, na nossa... Na nossa, no nosso, na nossa economia, na nossa forma de administrar também, mesmo reconhecendo que o Brasil ainda tem muitos desafios a, a, a vencer, ele afirma que o Brasil tem importantes contribuições a dar para um modelo universal. Por quê? Porque todos os modelos que já passaram pelo mundo, licita 15, por exemplo, o hinduista, o judaico, o católico, o comunista, o socialista, o liberal, enfim, o chinês, é, ele cita que, de todos eles, nenhum resolveu os problemas que a gente está vendo hoje, que vão acontecer agora, nessa época pós-industrial, que a gente está entrando, quando a automação é, extinguiu esses empregos. E eu acho que ele está certo. Justamente porque, se um espaço como esse aqui existe hoje, né, a Indy, que, bom, segundo o Estadão, é o primeiro espaço de coworking de games do Brasil, o Jornal de São Paulo reconhecer isso, de uma empresa de Brasília, então é porque realmente existe um, um, um, a expressão de um momento novo na economia do Brasil. Um surgindo, em que nós, aqui de Brasília, podemos mesmo ser uma grande liderança até no tempo internacionais. Porque nós temos sim toda essa genética, esse DNA de ser uma capital da arquitetura, né? uma capital planejada do povo latino. E que, enfim, não tem praia, não tem esses outros passatempos, então nós criamos os nossos passatempos. Eu acho que a indústria de jogos, a economia dos jogos, é um ótimo exemplo do que é a economia pós-industrial. Porque cada um desses jogos, que são, enfim, produtos, é, assim, fisicamente simples, falando, né, não tem nenhum material especial, não tem nenhuma tecnologia especial, eles são feitos basicamente de papel não plástico e de muito design. E é esse design que torna esse tipo de negócio, esse tipo de produto, tão lucrativo. Porque o design, ele traz é, toda uma inteligência, toda uma criatividade, e que é, cria uma, uma, uma faixa gorda de margem de lucro em alguns tipos de produtos. Seja ele um, um jogo analógico ou seja ele um jogo digital. Eu gosto muito desses jogos de criação e construção de cidades, porque eu acho que uma hora jogando um jogo desse, deve que valer umas três horas de faculdade de Economia ou de Administração, porque ali você tem contato com o um simulador de todos os princípios, de todas as teorias sobre Administração, sobre Economia, que é, você vê na, na faculdade só né, ouvindo, só a teoria. Aqui você tem a experiência, você tem a oportunidade de se relacionar com a Física, Desse, dessa teoria, porque basicamente a criação de um produto ela envolve a soma de várias inteligências. Ela não é só, digamos, só inteligência de exatas, nem só inteligência de humanos. O jogo talvez é um, um melhor exemplo de um produto que obriga o seu criador a entender um pouco de cada coisa, porque ele precisa pensar um jogo que tenha uma física coerente, com lógica, mas também que tem uma estética, que tem uma experiência para que o, o, o jogo seja interessante, né? senão ele é só, sei lá, uma ferramenta, um sistema, mas ele não é uma experiência cultural. Né? E isso envolve justamente essa, essas competências do lado direito, do lado esquerdo, do cérebro, do qual nós, latinos, somos mais do lado criativo. Mas existe algo mais avançado, mais sofisticado aqui no jogo, que pode ser produzido. E esse, esse é o, o software, né? o conceito da Game Engine, a Engine de jogo. Por que, que ela tem esse, esse, esse, esse diferencial, esse poder? Porque ela é o jogo de criar jogos. Dentro do, usando uma Engine, você tem, a, você tem a possibilidade de criar esses universos, Imaginários lúdicos né? e é, desenvolver produtos com eles. E foi pensando nisso, inspirado nisso, que eu desenvolvi esse sistema, que chama Jogada, como um, talvez a primeira engine de gamificação de projetos. Né? Ah, o que, que ela é? Basicamente é um, um tabuleiro, um banner, só que é um, um banner que impulsiona o, o, o usuário a um motor, como um motor de ações e respostas. Ele pode ali, ter, usando esse tabuleiro, é, revestir essa estrutura matemática nua com os, os, é, os símbolos, as, as informações de algum problema, de algum projeto dele, pessoal que ele precisa resolver, e assim ele transforma esse jogo um processo contínuo, lúdico é, e, e divertido e mais eficaz, principalmente, como um sistema de roleplay mesmo, né? um RPG de gestão criativa de projetos. Então, baseado nesse conceito, um conceito bem é, básico que eu, que eu apresento o livro, que eu chamo de a matriz metafísica dos jogos, o conceito de que o jogo, ele, a definição do jogo é basicamente a ideia de você ter uma física e colocar nela uma meta. E aí, quando você tem física mais meta, você tem essa metafísica dos jogos e que é, cria essa mecânica de... É, toda, toda a experiência do jogador ser um processo cíclico que sempre é, volta para o mesmo ponto, para o pro mesmo, é, pro mesmo processo de circular, de toda jogada ser um processo de introdução, uma pequena narrativa, uma história tem introdução, um enredo, um clímax e um desfecho. E depois ela retorna. Esse processo é um processo em que você vive o um espelhamento de escolhas que levam ações, que levam a resposta, que levam a um score e que levam a um status dentro do jogo, como um RPG, porque jogo de RPG tem essa mecânica. Até que você chegue a maestria de algum, de algum é, artefato, de alguma é, algum golpe, de algum. Uma, uma competência dentro do jogo e você transcende, você vai para outra etapa do jogo ou para outro jogo. Essa lógica ela pode ser usada dentro da de, de, de, é, na interface digital ou física e a ideia dela é que você possa com esse tabuleiro, é, ser forçado a fazer é, reflexões lógicas e é, se aprofundar na análise do, do problema, do desafio que você está resolvendo, ligando ao máximo possível os pontos, vendo ao máximo possível as correlações entre eles. E com isso, com essa capacidade aumentada de produzir reflexões, exercitar a semiótica, você consegue, no grupo, produzir um efeito de evoluir, acelerar a evolução do grupo, uma evolução dialética das ideias de análise do problema, de quais as consequências, do que a gente vai fazer, de realmente aguçar a sua imaginação, a sua capacidade de previsão e antecipação de problemas, percepção de pontos cegos, enfim, um pensamento 4D, sincronizando é, todo, toda uma, uma capacidade de abstração do ser humano com uma inteligência mais espacial, por causa do quebra-cabeça. Como assim? Bom, qual o poder do quebra-cabeça na nossa vida hoje, em mudar a nossa vida? Bom é que a maior parte do tempo, quando a gente fala, quando a gente lida com números, a gente usa uma inteligência bastante recente né, nos no seres vivos, ou principalmente no ser humano, né, que é essa inteligência lógica, matemática, que vem desde, desde o tempo do homo sapiens. Só que a inteligência espacial, a inteligência que, que explica por que, sei lá, o cachorro pega a bolinha quando você joga para ele. Essa inteligência ela é muito, muito, mais, muito mais antiga. Ela tem cerca de 500 milhões de anos de evolução, porque ela vem, vem desde aquela segunda linha azul ali, no período cambriano. Então, desde a existência dos primeiros peixes e invertebrados, estamos evoluindo essa, essa, essa inteligência, né? essa capacidade de relação. Da inteligência com espaço. E é por isso que eu acho que o destino do Brasil converge para a gente voltar justamente para onde esse ponto, onde, esse ponto onde a história romana partiu. Né? Eu acho que em algum momento a gente vai pegar essas novas tecnologias que estamos aqui desenvolvendo.